Eu juro pra você que eu já, que eu já pensei assim, sabe? Do uhum. Tipo, poxa, eu não vou orar porque isso é besteira. Uhum. A, o fato é que... É, Deus, ele lá em Gênesis fala, vai, uhum. se multipliquem aí. Uhum. E, porque ele, ele entende a capacidade dele. Ele é capaz de viver com uhum. 8 bilhões de pessoas. Ele uhum. tem uma, a capacidade de processamento de Deus. Uhum. Eu, essa é a minha leitura, tá? É a minha leitura, minha leitura de computador. uma pessoa que trabalha com... Informática, é. digamos assim. É um computador <risos> que ele é capaz de viver a vida de bilhões de pessoas, uhum. trilhões de pessoas se começam, uhum. nesse planeta, não sei se cabe. Diferente daquele filme, né, do Jim Carrey, é. que talvez muita gente lembre, que é, é engraçadinho esse filme até, que é o Todo Poderoso, né? Quando ele começa, que ele assume o lugar de Deus e que ele começa a receber os e-mails é. de oração, <risos> aí tudo ele começa a responder sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. sim. Cara, Deus é, é, um, é um, ele tem uma capacidade de processamento muito alta. Eu sei porque eu estou numa reunião e eu, eu tô numa reunião e tem várias pessoas conectadas com Deus e Deus está uhum. falando uma coisa com cada um é. no mesmo momento. Uhum. Deus consegue processar isso tudo. Não tem fila, não tem nada uhum. e ele consegue processar isso tudo. Ele consegue viver a sua vida com você. Uhum. Sabe o que? Eu, sabe o que está claro para mim, Pri? Esse meu processo com Deus muito intenso, muito louco, está muito claro para mim, cara que Deus vive comigo ele vive a minha vida Sim. e eu acho que ele quer viver a vida de todo mundo só que a gente não quer abrir mão da nossa individualidade a gente uhum. quer ser um indivíduo a nós gente não quer somos ter controle nós dois aqui não somos mais especiais do que qualquer pessoa que tá assistindo talvez a gente só esteja buscando mais Deus do que algumas pessoas que estão assistindo e que de repente estão se perguntando assim mas como é que eu acesso isso Busque você também, porque um dia a gente também olhou para certas pessoas, né? E a gente olhava e a gente falava assim, cara, como é que eu acesso isso? Então, olha essa oração. Né? Na dúvida do que falava assim, Deus, como eu acesso isso? Deus, é. eu quero acessar isso também. Me Não guia, sei. me guia. Não é. lembro de tudo que esses caras falaram, mas gostei do que eles disseram. Uhum. E eu queria, eu queria que essa coisa aí entrasse na minha vida. Cara, uhum. quando tu levanta a mão e fala, eu quero, eu, eu entendo que Deus pega uma... Uhum. É, é um contrato. Uhum. Tu assina um contrato. Tem um anjo ouvindo e ó... Ele leva o contrato é lá para Deus aí Deus... Eu não acho que precisa disso. Ele tá vendo tudo. Aí, <risos> cara, ele leva o contrato, vá pro, E aí daqui a pouco começa o processo uhum. de transformação. Começa e é bom. É muito bom. É muito bom. Não tem comparação. E olha que é, eu, antes de conhecer Deus desse jeito, meu casamento já era considerado um casamento legal. Pessoas olhavam, falavam nossa, pô, vocês uhum. são legais. É... É, financeiramente, a gente sempre foi próspero há muitos anos. Sim. A gente sempre teve acesso a muita coisa, prosperidade. A gente... Eu não tenho nada... Eu não tenho nada o que reclamar. Mas eu não consigo comparar a minha vida no antes e depois. Sim. Cara, a vida... Sem Deus e com Deus não tem comparação, por quê? Porque é, a vida na individualidade, a gente não dá conta, Pri. Uhum. Deus me revelou isso, para os empreendedores. Eu vou, vou largar aqui também so, para a galera. Sozinho a gente não dá conta, a gente só dá conta com Deus. A gente não dá conta, a gente uhum. não é configurado para uhum. suportar. A nossa alma, a nossa mente, é. ela não sabe lidar uhum. com a vida. Nós fomos criados para vivermos como um vaso de Deus preenchendo, espazendo a é. gente. É, é, nós fomos criados para isso. Uhum. Qualquer tentativa de mudar isso uhum. causa dor. Por quê? Porque não há capacidade de processamento. A mente não dá conta. A alma não dá conta. As emoções não dão conta. Uhum. Só tem um jeito da a gente viver uma vida top maneira. Uhum. Sem a gente ficar esmagado pelas nossas emoções. É falando assim, ó. Deus vive essa vida comigo. Uhum. Se eu tô sozinho... Eu tô sujeito a todos esses impactos sem contar com as setas inflamadas do inimigo maligno. Sim, sim. Sem contar que ele tá lá tentando atrapalhar. Uhum. De todo, de, com toda a força. Fora que, assim, aí é uma leitura completamente minha, tá? Mas eu acredito que, que Deus quer que cada pessoa nesse mundo aqui faça um grande trabalho aqui. Tudo que ele quer. Sim. Tudo que ele quer. Ele não quer que ninguém seja menorzinho, ah, não, eu preciso aqui. Quero que ele seja bem pequenininho, que ele não faça quase nada. Não, é lógico que ele quer ver todos os filhos dele frutificando muito. Sendo gigantes, fazendo coisas incríveis aqui na Terra. E se a gente for fazer tudo que ele deseja aqui, humanamente, a gente não dá conta mesmo. Só na nossa força, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Só com ele nos sustentando todos não, os a gente, dias. A gente nem entende, né, Priscila? Porque as coisas que a gente acha que tem que fazer são, tipo, ganhar dinheiro, é. fazer empresa, crescer, as coisas que nós... Então, somos... aí vem um monte de coisa na cabeça maluca que, na verdade, não faz o menor sentido.